Bem? Louvado seja Deus. Pode voltar para os seus lugares. E depois do culto, você pode conversar à vontade durante o nosso jantar. Eu quero também cumprimentar as pessoas que nos acompanham ao vivo pela internet. Eu peço ao pessoal aí dos fundos que façam um pouquinho de silêncio, por gentileza. We ask everyone in the back to go ahead and be a little silent. Just in case that they don't Just in listen case, to yeah. me. So, yeah. good. Maybe in English. Mm, yeah. Okay, quero cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham ao vivo pela internet também. So, we want to welcome again everyone that has been watching us. Que Deus abençoe seu coração, sua alma. Amém? Eu, nessa noite eu quero falar de algo muito especial, de como Deus cuida de nós. Quantos já sentiram Deus cuidando de você? Amém? E é muito bom quando nós sentimos Deus cuidar de nós, em cada so detalhe. Us, e nessa noite eu quero que você veja algumas lições muito importantes com a vida de Jacó. To, a, a maioria daqueles que conhecem a palavra de Deus... Sabe quem foi Jacó. E Jacó normalmente é conhecido por alguém que não fez muitas coisas certas. E uma das, talvez, das piores coisas que Labão já fez de errado, oh, Jacó, obrigado. É que ele enganou seu irmão. E He ele trade. comprou a primogenitura do irmão por um prato de comida. What? A primogenitura. A primogenitura. Ele comprou a primogenitura do seu irmão por um prato de comida. Mas não foi exatamente isso. Este é o problema. O problema problem é que ele enganou o irmão, enganou o pai, roubou a bênção. Brother, e a bênção da primogenitura era reservada para realmente quem nasceu primeiro. Mas é por causa disso, por causa deste engano, so lie, uh, o seu irmão prometeu matá-lo. O irmão dele disse, olha, vou só esperar a hora que o meu, nosso pai morrer. E passado alguns dias do luto, eu vou te matar. E é interessante, a mãe de Jacó, Jacó diz: foge meu filho, vai para casa do meu irmão. E, e é interessante que é né, nesse ponto que eu quero começar a a falar sobre como Deus cuida de nós. Então, eu quero que nós leiamos aqui em Gênesis capítulo 31. Abra a sua Bíblia ou acompanhe conosco aqui na tela, se aparecer aqui por acaso. Amém? Quantos encontrar Diga amém. Olha, tudo bem, estão rápidos, hein? Vou começar a ler e você acompanha. Diz assim: Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai e do que era de nosso de nosso pai fez ele toda esta glória. Jacob heard that Laban's son were complaining. Jacob has taken everything that to our father. He has gotten rich at our father's expense. Agora, faz uma outra pausa. Eu quero que você entenda o que está acontecendo na história que nós vamos ler. So, what's, what's ele fugiu para a casa do, do Tio. So, house, e quando ele chega na casa do Tio, house, ele resolve trabalhar para o Tio dele para poder casar-se com uma de suas filhas. So, One of his cousins. E é interessante que ele diz, eu vou trabalhar sete anos pela vida de Raquel. E Labão, que era o tio dele, concordou. E, Laban, that was his uncle, with that. e ele, então, na noite de núpcias, ele foi enganado pelo próprio sogro. So a he was by his own o, o sogro mandou a irmã mais velha no lugar da Raquel. Of, of e você deve saber que os casamentos daquela época não era como os casamentos de hoje. E, e a noiva era coberta com um véu ou com um pano. Co e aí é interessante que Jacó só descobriu que não era a sua amada na manhã seguinte, depois de ter relações com ela. É muito provável que ele tenha tomado muito vinho. Isso é, um, a wine. isso é um aviso para os irmãos que gostam de tomar muito vinho. <risos> Você pode ser facilmente enganado. Mas é, aí é interessante que então, quando ele descobriu, ficou muito revoltado com o sogro. Então ele, ele resolveu ir lá e cobrar a filha que ele tinha, ia trabalhar por ela. So he For the daughter that he asked for. E ele disse o sogro disse, não é certo que você case com a mais nova, deixando a mais velha para casar depois. And the e então ele disse, então eu vou trabalhar mais sete anos por Raquel. Então so Jacob disse, eu vou... E ele trabalhou 14 anos, então, trabalhou 14 anos e, casou e casou com as duas. Mas é interessante que depois do, do tempo cumprido de trabalho, então, é que, 14 anos, ele continuou trabalhando para o sogro, mas agora desta vez o sogro dele fez um salário para ele. Mas, This time, the father -law gave him a salary. E o salário que o seu sogro deu disse: Você vai cuidar das minhas ovelhas? So the father said, take care of my sheep. E aí o seguinte, As malhadas, né, as, as manchadas e salpicadas, serão suas ovelhas. Então as ovelhas que tinham desprezadas, espadas. São as, as que nascerem com manchas, com spots, serão suas. Serão seu salário. E as que saírem limpas sem nenhuma mancha serão minhas. No spots, no stains, be, uh, -in é interessante então que começou a nascer mais ovelhas manchadas, malhadas do que limpas. So e depois então o sogro viu que ele estava tendo mais, que o Jacó tinha mais ovelhas do que ele. Então ele disse: Olha, vamos mudar essa história, não está boa assim. Agora. As, as malhadas serão minhas e as limpas serão suas. So mine, e aí começaram a nascer mais ovelhas limpas do que ovelhas malhadas. Had had with, with Mas é interessante que lá, Jacó começou a colher a semeadura daquilo que ele havia feito. So ele foi enganado pelo sogro na mulher. Na esposa. Agora o sogro também estava enganando ele no salário. E a Bíblia diz que o sogro de Jacó mudou o salário dele dez vezes. The Bible says that his -in his times. Mas é interessante, irmãos. Eu quero que nós olhemos aqui, ou nós vamos ler aqui o texto... É a partir do versículo 1 é, do capítulo 31. Que é exatamente o momento onde Jacó decide embora da casa de Labão. House. E eu já li o verso 1, mas quero repetir. I read verse 1, but I want to now. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam, Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Jacob heard that Laban's então veja comigo, Jacó já estava rico, e Labão estava mais pobre, e os filhos de Labão já estavam reclamando. E Jacó está roubando tudo que é nosso, tudo então, que é do nosso pai. E aqui no versículo 2 diz assim, Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. Veja, até, até a maneira como Labão tratava ele já era diferente, já não era mais como do início. Agora veja o versículo 3. Disse o Senhor a Jacó. Quem foi que disse? Então foi o Senhor que falou com ele. O que foi que Deus falou com ele? Torna a terra dos teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Agora, é interessante que Jacó chama Raquel e a sua outra esposa, que eram irmãs, so and, and sister, e começa a explicar para ela que era necessário que ele voltasse e que elas o acompanhassem. To to them, uh, Irmãos, eu estou pegando a história bastante, assim, do meio da história. Mas é muito importante que você entenda o contexto dessa história. Context Jacó tinha o um nome de enganador. Had a, had Ou seja, este... Quando desde que ele nasceu, ele já tinha uma tendência para enganar. So, born, e aqui nesse momento, ele já está enfrentando as consequências pelo seu, pela sua maneira de ser. So, the, the Mas o tema que eu quero falar nessa noite é Deus cuida de nós. É por isso que eu enfatizei que Deus falou com ele. Deus disse, é hora de você voltar para a casa do seu pai. Agora veja uma coisa, irmãos. O que aconteceu quando ele fugia da casa do seu pai? Para que você saiba, essa história está desde Gênesis 28. A Bíblia diz que ele fugiu da casa do seu pai. E chegou a um determinado ponto, ele ele resolveu dormir. E diz a Bíblia que ele pegou uma pedra e colocou por, tra por travesseiro. E ele então teve um sonho à noite. E nessa noite ele viu uma grande escada que tocava os céus. E a Bíblia diz que ele viu anjos do Senhor que desciam e subiam por esta escada. E a Bíblia diz também que ele viu o Senhor lá em cima. Então, quando ele acordou, ele estava maravilhado, ele estava atônito. E ele disse, este lugar é a casa de Deus. Irmãos, eu acho interessante como Deus vem ao encontro da pessoa. É interessante como Deus vem. Não importa quem você é Não importa quem você foi Não importa o que você fez Quando Deus vem ao seu encontro Ele se revela a você Eu acho isso maravilhoso Porque nós não estamos na presença de Deus Porque somos melhores do que ninguém não estamos na presença de Deus porque somos melhores do que Deus salva enganadores, Deus salva mentirosos, Deus salva todos os tipos de pessoas, Deus até me salvou, isso não é maravilhoso? Você não acha isso tremendo da parte de Deus? Eu falo isso porque às vezes tem pessoas que eles se acham tão miseráveis que Deus não pode fazer nada por eles. Ou então eles se acham assim como alguém que diz, não, Deus não vai olhar para mim. Será que Deus sabe pelo menos que eu existo? Mas é interessante que Deus se revela para Jacó. God reveals himself to Jacob. A partir desse momento, Jacó reagiu à manifestação de Deus. God, Jacob then reacted to the manifestation of God. E a Bíblia diz que ele chamou aquele lugar de casa de Deus. Olha que coisa interessante. Diz a Bíblia que ele pegou aquela pedra em que ele estava deitado ele colocou aquela pedra como uma coluna E diz: aqui é a casa de Deus E sabe o que foi que ele fez mais? Ele fez um voto a Deus Eu quero, daqui a pouco eu vou voltar nesse ponto para que você possa entender essa mensagem. O Salmo 103, versículo 9, diz que Deus não repreenderá para sempre, nem conservará sua ira perpetuamente. Você pode dizer isso para a pessoa que está próxima a você? Deus não fica irado para sempre contra nós. Você pode dizer isso? Diz assim: Deus não fica irado para sempre contra nós. Você crê nisso? É a Bíblia que diz isso. A Bíblia diz, no mesmo, no mesmo salmo diz que do mesmo, a mesma distância que está o céu elevado da terra, assim é a sua misericórdia sobre aqueles que o temem. Olha que coisa interessante. Nós estamos vendo exatamente isso agora no caso de Jacó. Depois de mentir para o seu pai, enganar o seu pai, enganar seu irmão, ele foge, está jurado de morte, e agora Deus vem ao encontro deste homem. Irmãos, por que Deus vem ao encontro desse homem? A única resposta que eu tenho chama-se compromisso. Commitment. Commitment. Compromisso é uma chave. Onde que eu vejo isso? Quando Deus se manifesta a nós, nós temos que responder a esta manifestação. Quando nós temos uma experiência com Deus, nós temos que reagir a esta experiência. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó estava mal, mas Deus se manifestou a ele. E ele, a, e ele, irmãos, apesar das consequências que ele estava para sofrer dos seus erros, ele responde a Deus. Ele responde a Deus dizendo, essa é a casa de Deus. Saying, ele está reconhecendo Deus. Ele levanta uma coluna para Deus. He e a partir desse momento, Deus começa a mudar a sua vida. É assim que Deus faz. Deus quer continuar fazendo isso. E, e quando nós reagimos aquilo que Deus quer, Ele começa a fazer justiça a nosso favor. E, e a história de Jacó conta isso. In story of Jacob, that's what he tells us. Ele defende a causa daqueles que temem e respeitam a Deus. Olha, irmãos, mesmo quando tudo e todos tentam nos derrubar, o Senhor não deixa. Você entendeu o que eu disse? Mesmo quando tudo ou todos querem te destruir, o Senhor não deixa. Tudo por causa do compromisso. Quando nós fazemos um compromisso com Deus, Deus faz um compromisso conosco. Deus cuida de nós. Deus Faz toda a provisão que nós precisamos. Olhe olhe comigo estes versos. So this, Eu quero que você acompanhe comigo no capítulo 31 de Gênesis. 31, Aqui Jacó está conversando com sua, suas esposas. So e olha, veja bem o versículo 5. Let's look at verse e disse lhes isto é, Jacó as suas esposas, vejo que o rosto do vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Them, I can, I can you me changed, me. Vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou meu salário, o salário 10 vezes. Porém, agora veja bem, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Olha como arm. Deus estava cuidando de Jacó. See how God was taking care of Jacob. Jacó estava trabalhando para o sogro, o sogro estava tentando enganá-lo, o sogro mudou o salário dele dez vezes, mas mesmo assim não conseguiu fazer o mal contra Jacó. Mas ainda não não não é, é, e por, que, que, ele, por que, que o sogro não conseguiu fazer o mal contra ele? So why, why no versículo 5, a última palavra diz. Por que, irmãos? Why? Porque Deus, o Deus do meu pai, tem estado comigo. Eu pergunto para você, você pode afirmar que o Deus de Abraão tem estado com você? Sabe quem pode afirmar isso? Quem assume um compromisso com Deus? A Tem gente que, ah, não sei, acho que não precisa. There Sabe, é fácil viver uma vida dupla. It's really easy to have a a pessoa diz que ama a Deus, que serve a Deus. Says, I serve God, I love God. Mas não se preocupe em assumir um compromisso com Deus. But about a with God. Olha o compromisso que ele fez com Deus. Look the, look at the he made here. Veja comigo em, em Gênesis 28, versículo Gênesis 28, 20. versículo 20. Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, é Gênesis 28, 20. Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. Then no verso 20 ele diz, então Jacob made a vow, dizendo, se Deus me comigo e me protege nesta viagem, eu estou tomando This journey I'm taking, and gives and e eu, em paz, tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E eu Olha, olha a primeira coisa que ele decidiu, irmãos, ele decidiu, ele decidiu fazer um desafio, um voto com Deus. Ele disse, se Deus for comigo, se Deus estiver comigo, se Deus me proteger, me levar em paz, e me trazer de volta em paz para a casa do meu pai. Olha só, o que, que ele ia fazer? A primeira coisa. Olha só, irmãos. Esta pedra que tenho posto será coluna, será a casa de Deus. No, no versículo 22. E no versículo 20. Aliás, no versículo 21, perdão. Diz, o Senhor será por Deus. O Senhor será o meu Deus. Sabe o que significa esta expressão? Significa que você está abertamente dizendo... Tu és o meu Deus. You are my God. Eu não me envergonho de ti. I will not be of you. Eu falarei para todos que tu és o meu Deus. I will say to that you are my God. Em outras palavras, no nosso contexto nós podemos dizer eu não me envergonho de ser cristão eu não me envergonho de trazer sobre minha vida o nome de Deus não importa o que os outros vão dizer não importa o que vão pensar o nosso primeiro compromisso é com Deus porque quando temos um compromisso com Deus ele está conosco. Us. E mesmo que tentem nos destruir, ninguém poderá nos destruir. Ele fala algo mais aqui interessante. <risos> Para mim, isso aqui tem um, algo muito especial. Na última, na, no último versículo, versículo 22 esta pedra que tem o posto, posto por coluna será casa de Deus. Ele está reconhecendo que aquele lugar era o lugar de ter um encontro com Deus. É muito importante isso. É o lugar onde ele ele viu. Deus, ele viu a porta do céu. É interessante porque hoje para nós, quando nós falamos assim da igreja, as pessoas pensam nas paredes, pensam nos bancos, pensam no equipamento de som. Mas não pensam na comunhão que nós temos uns com os outros muitas vezes. Mas não pensam, não pensam que nós somos a igreja do Senhor. Que nós somos a casa de Deus. Que nós somos, de que nós somos uma coluna de Deus. Que, coluna de Deus. Que, deve, as devem Deus que as pessoas devem olhar para nós e ver Deus em nós. É importante isso, irmãos. É importante, irmãos. Você gostaria de ser casado com alguém? que não usa aliança, que não quer dizer para ninguém que você é casado com ele ou ela? E que ainda te apresenta como irmã? Por trás são casados. Hidden, they are Tem todo tipo de relação. They have mas na frente dos outras pessoas, não segura na mão, fica meio de lado e apresenta, essa é minha irmã, essa é minha prima, eu não conheço essa pessoa, você gostaria de ser casado com alguém assim? Quem aqui gostaria? Claro que não, ninguém. No e você acha que Deus tem a obrigação, o dever de cuidar de quem não assume compromisso com ele? É think... Come on. It is a good, question. A good, question. A good question. Come on. Good question. Go on. Time is running. <laughs> você acha que Deus tem a obrigação e o compromisso de proteger aqueles que não têm um compromisso assumido com ele? Para aqueles que não têm com Ele. Claro que não. Of, of course not. E ele diz assim, de tudo que tu me deres, versículo 22, certamente te darei o dízimo. I will surely give you back a tenth. Olha que coisa interessante. How interesting. O que, é que ele estava pedindo para Deus? O que ele estava pedindo para Deus? Ele estava pedindo riqueza. Ele estava pedindo casas, was ovelhas. Ele estava pedindo isso, irmãos. O que é que ele estava pedindo? Se tu me, se tu fores comigo, me, e se tu me deres pão para comer, food, eat, e se tu me deres roupa para vestir And to dress. e se tu me levares de volta em paz para a casa do meu pai me, uh, tu serás o meu Deus esta pedra será chamada de casa de Deus this house, this e de tudo que tu me deres certamente eu te darei o dízimo ó oh, pastor eu sou contra essa doutrina do dízimo pastor, eu against contra doctrine doutrina the tithing. Depende-se, depende de você. Eu não posso forçar ninguém a dar o dízimo. That, yeah, mas, mas eu vou te contar um segredo. I'm tell you a Aqueles que assumem esse compromisso com Deus, kind of recebem a bênção de Deus sobre as suas finanças. They você viu como é que o capítulo 31 começa? Diz que até os irmãos, os filhos de Labão estavam dizendo que agora, que ele estava mais rico do que o próprio pai. Até os estavam dizendo que ele eu não estou dizendo que você vai ficar rico porque é dizimista é fiel. Mas tem uma diferença, irmãos. A diferença aquele que faz um voto de compromisso e tem alegria em contribuir, em entregar o que é de Deus. que faz um compromisso a Deus, e feliz, feliz de... Ele recebe a bênção de Deus. Agora tem aquele que faz por obrigação. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. Então nós, às vezes, queremos que Deus cuide de nós. Nós queremos que Deus nos abençoe. Nós queremos que Deus nos abençoe. E quando Deus não faz isso, us, nós rejeitamos a Deus. Não, irmãos. No. Você acha que a vida de Jacó não tinha problemas? Jacob, ele teve muitos problemas. Principalmente porque ele estava colhendo o que ele havia plantado. Ele, ele plantou engano. Ele colheu o engano, he, mas nem por isso Deus deixou de cuidar dele. Deus fala com ele. Agora chegou a hora de você voltar para casa do seu pai. So says, Agora é, é interessante, irmãos, que eu quero que você volte lá para o capítulo 31 de Gênesis. So quando ele está conversando com as suas esposas, veja bem, versículo 10. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. E eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó? E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê. Todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque porque tenho visto tudo que Labão te fez. Então agora veja bem, enquanto Jacó estava tentando enganar, enquanto Labão estava tentando enganar Jacó. Deus não permitia. God would not let that happen. Às vezes nós pensamos que que somos muito muito sábios, né? So, a lot of times think we're really smart. E que tudo aquilo que nos acontece é porque nós sabemos mais do que os outros. E não é assim. É Deus quem está no processo. Ontem eu conversava com alguém e estava dizendo, existem pessoas que quando tocam a mão em um negócio, ele, o negócio prospera imediatamente. Mas tem outras pessoas que quando tocam em algum negócio, ele simplesmente vai à falência. The Porque? quê? As pessoas esquecem o fator Deus. Deus confirmou através de um anjo conversando com, com Jacó. Você vê essas, esses bodes? You see this Isso é porque eu tenho visto tudo o que Labão te fez. Vou falar uma coisa para você. Quando Deus cuida de nós, quando Deus cuida de você, até aquilo que as pessoas tentam fazer para te derrubar, to to, for, to you, Deus usa para te levantar. Deus, God uses to lift you. É verdade. It's true. As pessoas começam a te fazer o mal, te expulsa da casa, por exemplo. Aí na hora você acha ruim. Que absurdo! Como é que faz isso comigo? <risos> Mas, se com você, Mas se Deus estiver com você, e você estiver com Deus, rápido, ele vai te dar uma casa. <risos> é verdade. Daqui a pouco eu vou ler um outro texto antes de terminar. Olha o próximo verso. Depois que o anjo disse, Eu tenho visto tudo que Labão te fez. No versículo 12, aí vem o versículo 13. Então, no 13. Eu sou o Deus de onde, irmãos? O que, que era Betel? A casa de Deus era o lugar onde ele teve o sonho. Olha que coisa interessante. Será que Deus não estava lá? Claro que estava. Deus estava lá, irmãos. Deus estava ouvindo cada palavra que ele estava dizendo. O anjo disse, eu sou o Deus que estava lá em Betel. E o que mais? Onde você ungiu aquela coluna? Onde você fez um voto de compromisso? E você fez um vow para mim. Olha que coisa interessante. Será que Deus não leva em conta o seu compromisso? Tem gente que não quer fazer compromisso. Ah, não sei se eu vou dar conta de cumprir. Ah, não sei se vai dar certo. Ah, eu não sei se Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Deus está te ouvindo. Deus leva a sério o seu compromisso. Tudo que Deus espera é que você responda às experiências que ele te dá. E sabe o que ele faz? Ele te abençoa. Mas ele não te abençoa somente com aquilo que você está pedindo. Ele te dá muito mais. Jacó pediu pão para comer e roupa para vestir. Jacob e proteção. Deus deu duas esposas. Cuidado, hein? <risos> Filhos. Riqueza. riqueza proteção. Proteção. Pensam quantas coisas Deus deu para Jacó e o sonho de voltar em paz para a casa do seu pai. A história diz que quando Jacó voltou, ele tinha muito medo do seu irmão. E diz a Bíblia que o seu irmão veio para encontrá-lo com um exército. E ele tremeu. Mas interessante que Jacó começou a mandar presentes para o irmão. Dividiu a família. Colocou a família em grupos. The family, put the in groups, e mandou presentes. Olha, manda essas ovelhas aqui para meu irmão. Vai na frente. Go e foi mandando presente. E quando o irmão apareceu, ele ficou de joelhos. Up, <risos> e a Bíblia diz que o irmão de Esaú teve compaixão. Olha que coisa interessante. O irmão que um dia jurou matá-lo. The Sabe o que isso conta para nós? Que Deus pode mudar o coração daqueles que nos odeiam. Deus pode colocar no coração deles compaixão, perdão. Olha que coisa interessante. Você crê que Deus faz isso? Deus é o Deus da reconciliação. Deus é quem trabalha em todas essas coisas. Por último, é muito importante nós vermos esta história. E o anjo diz, agora volta, volta para a tua terra. Volta para o meio dos teus parentes, no versículo 13 era tudo o que ele mais queria. Queria voltar para sua terra. Ele estava numa terra estranha e Deus o abençoou naquele lugar. Quantos de nós temos saudades da nossa terra? Mas quantos de nós temos sido abençoados em terra estranha? Quantas coisas boas Deus tem nos dado? Talvez para muitos de nós chegue um dia que Deus fale, agora é tempo de voltar para a sua terra. Talvez para muitos de nós, um em que Deus é de mas uma coisa eu vou dizer para você, you, se você tiver um compromisso com Deus God, e caminhar debaixo da direção de Deus, não temas, afraid, porque em todos os lugares que você for, place, go, o Senhor será contigo, o Senhor te protegerá, o Senhor te sustentará, o Senhor te sustentará. E o Senhor te abençoará muito mais do que aquilo que você está pedindo. Amém? Amém. Mas lembre-se, a misericórdia do Senhor é sobre aqueles que o temem. E fazem um compromisso, assumem um compromisso com ele. Vamos ficar em pé.